Qual é o seu nome? Natália. e tá, você é mamãe do. Do Murilo. <risos> e Natália, você sempre quis ser mãe? Não, eu não tinha vontade <risos> de ser mãe. Na verdade, eu até comentava com o meu marido que se um dia eu fosse mãe, teria que vir planejado por Deus. Porque eu, tipo, ah, vamos lá fazer um filho, eu não teria coragem. E foi exatamente assim que aconteceu, foi planejado por Deus. Morri de medo do parto, porque eu tinha muito medo de cirurgia, que eu não queria fazer cirurgia nenhuma. E morri de medo de ter parto normal, e acabou que quando eu descobri que estava grávida meu, meu maior sonho era ter parto normal e... e tive foi normal e foi normal e não foi... assim, foi dolorido, né? mas não era tão assustador quanto eu imaginava que era que era o que me travava mesmo em ser mãe inclusive hoje a gente tá completando sete anos sete anos! sete anos de, de namoro, né? de relacionamento a gente noivou com dois anos de, de namoro e a gente sempre planejava o casamento, sempre aconteceu alguma coisa Quando a gente já tava planejando tudo, já tava, eu já tinha visto o visto vestido de noiva Já tinha visto o lugar para poder fazer, eu descobri que tava grávida E aí? E aí não foi planejado E aí a gente adiou o casamento, porque filho é muito caro E a gente não conseguiu casar, só que ele já tinha me pedido em casamento Ele pediu casamento três vezes já, até hoje Aí na última vez que ele pediu, a gente já tava, eu já tava grávida e eu só vim e me mudei pra cá, que a gente já tinha casa, já tinha casa mobiliada, só faltava mesmo o casamento, que aí a gente tá esperando mais um pouquinho pra fazer, porque agora ele vai entrar, né, com as alianças. E, e, e nesse, nesse período você já tava estudando? Já tava estudando, eu é. entrei na faculdade em, 2019, tá. em aí, 2019. Aí veio a notícia que você tava aí grávida. Aí veio, né? veio a e notícia aí? que eu tava grávida. Foi assustador, né, porque não tava planejando. Meu marido ele sempre trabalhou em dois empregos, então a gente não estava preparado financeiramente para receber uma criança. Mas assim, foi alegria desde o momento que a gente descobriu. Só é um, um susto muito grande, principalmente para a mãe, né, para a mulher, porque muda tudo. né. Eu estava na metade da minha faculdade, eu tinha começado a trabalhar fazia pouco tempo e não, não tinha estrutura para receber um bebê. Então foi, foram, foram uns três meses assim de muito medo e insegurança, mas que depois Deus vai acalmando o coração da gente e vai acertando as coisinhas, porque tudo que a gente tem é graças a Deus. E eu descobri que estava grávida e foi só alegria, até, até hoje a gente está planejando até outro filho já. É, que joia. <risos> eu fui na, na faculdade até o, as 38 semanas e eu ia do plantão, eu trabalhava na Santa Casa. Eu fazia madrugada, então eu fazia das 6 da tarde às 6 da manhã e de lá eu ia direto pra faculdade. A barrigona desse tamanho. Aí eu peguei minha licença maternidade, que foram de 90 dias. Então nesse período eu fiquei em casa, estudando de casa. Mas deu os 3 meses, eu, ou eu tinha que voltar ou eu tinha que trancar a faculdade. E foi uma conversa que eu e o meu marido teve muito, porque a gente não sabia como ia fazer. Porque ele era muito novinho, aumentava exclusivamente uhum. em mim, então eu não podia deixar ele, né? E eu também tava passando por uma fase difícil na amamentação, que eu tinha baixa produção de leite, o Murilo era baixo peso, então eu tinha que deixar ele mamando em livre demanda mesmo para aumentar a minha produção de leite e para ele ganhar peso, então não tinha opção de deixar ele em casa e não tinha com quem ficar, porque minha mãe trabalha no supermercado, ela trabalha até as 5, ele trabalha na Santa Casa e na UPA, então eu não tenho rede de apoio, a família dele não é daqui e tive que levar. E aí eu fui, conversei com um amigo meu, que é esse ah. da minha sala, e esse meu amigo conversou com a minha coordenadora, pedindo a permissão. E aí a Wang permitiu que eu levasse ele. Então assim, no primeiro dia eu passei mal, eu fiquei com dor de barriga, porque eu não sabia como que ia ser a recepção do, dos alunos. Afinal de contas, é um bebê, né, querendo ou não, atrapalha um pouco, mas na época ele ia, não atrapalhava tanto. Agora, ele atrapalha muito mais, porque ele é muito ativo. Então eu fiquei com muito medo e eu tinha que sair com uma mala né, de cuidados para ele, para trocar a fralda, para fazer a mamadeira, porque ele estava mamando em mim e mamava a fórmula de. com a forma de translactação, que é a sondinha. Ele mama em mim junto com a sondinha para aumentar a produção. Então eu tinha que sair com ordenha de leite, com, com a sonda, com a mamadeira, com a água térmica, com tudo era uma mala mesmo, fora as minhas coisas. Então assim, foi muito tenso e também tinha aquele, aquele tabu de amamentar em público, que eu também tinha muita vergonha. Mas assim, foi, foi tão diferente, a gente fica com medo do que é desconhecido. Porque quando eu cheguei lá, eu fui tão bem recepcionada, as pessoas ficaram tão felizes com, com a presença dele. E eu não tinha muita intimidade assim com a turma, porque eu sempre fui mais reclusa. Mas no pro, primeiro momento que eu cheguei lá, uma amiga minha, a Daniela, ela já me ajudou, já foi sabe Super prestativa, já pegou a, a fralda dele, vamos lá no banheiro pra trocar a fralda dele Então foi assim, algo que eu não esperava, eu achei que eu ia ficar sozinha Sabe, que eu ia sofrer sozinha, mas não, todo mundo abraçou a causa né na faculdade, os professores abraçaram a causa Ele é muito querido pela faculdade Eu acho que a faculdade inteira conhece ele Todo dia que agora ele tá indo pro berçário Porque eu faço estágio, né? No período da tarde E a primeira coisa que o pessoal pergunta é Cadê o Murilo? Por que você não trouxe o Murilo? A sala toda acolheu muito bem Mas assim, é muito desafiador Ir com o bebê pra faculdade É muito difícil A professora Gi, ela é a coordenadora do curso Ela dava aula e ela escreveu no quarto Silêncio, Murilo está dormindo ah. Porque... A sala fala alto, mas assim, isso nunca me incomodou, até porque o Murilo também gosta de bagunça. Uhum. Só que nessa hora ele tava dormindo, ela já chegou pedindo silêncio, então foi até bom, porque ela conseguiu dar aula dela uhum. e já, já deixou o Murilo inquietinho, dormindo. Foi dos 3 meses aos 10 meses que agora ele vai fazer 11, foi... Ele vai de, de <risos> vez em quando, ele ainda vai comigo pra, pra UENG. É. Quando, às vezes, eu acordo atrasado, porque é, o berçário é muito longe, aí eu, tenho, eu penso, ah, não dá tempo de ir pro berçário, eu vou levar ele pra essa aula, e no intervalo eu vou e levo ele pro berçário. Mas aí agora ele vai todo dia pra escolinha. Eu saio da graduação e foi pro berçário. Ah, e ele vai formar, né? Ele vai formar, ele vai... Formar. vai. Quando a gente descobre que tá grávida, tudo, tudo é motivo de insegurança. Então no meu caso foi, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou terminar meus estudos? Não tem como, porque na cabeça da gente, depois que a gente vira mãe, e na verdade não é na cabeça da gente, é o que a sociedade prega. Depois que a gente vira mãe, a gente morre, perto. Acabou. A mãe não pode ser mulher, não pode ser esposa, não pode ser profissional, não pode ser estudante. Na nossa cabeça, acaba que isso vira tipo, uma crença limitante, que a gente não pode fazer nada, porque... A gente é muito julgada, eu sou julgada até hoje por ter levado ele pra faculdade, de pessoas que eu nunca vi, sabe, que, que não me conhece, que não sabe da minha rotina, não sabe da minha história Então, quando eu descobri que estava grávida, eu achei que minha vida ia acabar ali, jovem, eu tinha 25 anos, é, não tinha ainda me casado, assim, né, era noiva, mas não tinha me casado, não tinha começado a minha vida, não tava na profissão que eu queria E eu achei que minha vida ia acabar ali muito pelo contrário. Para mim, o Murilo é meu combustível, porque ele que deu um gás na minha vida. Ele que pôs tudo pra frente. Antes de eu engravidar, eu até falava com o Felipe, será que eu tô na profissão certa? Eu não sinto que eu tô na profissão certa. Hoje, meu maior sonho é ser nutricionista materno infantil. E tudo por causa dele. Por causa que eu vivencio isso aqui em casa e descobri uma paixão que eu não sabia antes de ser mãe. Então assim, é... ele veio pra tocar minha vida pra frente, porque muita gente acha que filho para a vida. No nosso caso, deu muita motivação pra gente continuar nossos estudos Meu marido agora também tá querendo Ele já é formado, ele é biomédico Ele tá querendo começar outra faculdade Tudo a gente pensa no futuro da nossa família E assim, antes de ter filho eu não tinha esse pensamento Eu vou desejar um feliz dia das mães para todas as mamães é, Falar e também deixar uma mensagem que Eu, nesse, agora que eu tô nesse mundo de, da internet Não muito, mas assim, pego um pouco a gente é julgada por tudo, mas eu quero falar que vocês estão fazendo um ótimo trabalho, que vocês estão dando o seu melhor, vocês estão fazendo tudo na medida é, do possível, né? A gente faz o que dá, quando dá, na hora que dá, tudo visando é, o bem do nosso filho. Então, assim, não se importunem com as críticas que vocês vão receber, porque mãe é muito julgada. E falar que vocês são muito guerreiras, porque... Vem cá, né, né fica aqui. <risos> Vocês são muito guerreiras porque, gente, ser mãe é muito foda e é, é um, a maternidade ela é muito desafiadora. Então a gente tira de letra. A gente consegue. <risos>